Meu nome é Joana, 46 anos, sou carioca, hoje eu me entendo como chefe de cozinha em exponencial crescimento, em busca de uma requalificação profissional para poder sair da prostituição. Porque o Ministério Público do Trabalho volta a sua atuação para promover a empregabilidade desse público. A gente tem dados aqui a vulnerabilidade que marca essa população é muito intensa a expectativa de vida média de 35 anos. né? A gente está falando de uma expectativa de vida que da idade média. O projeto Pride ele recupera Cozinha em Voz, né, que é essa estratégia que começou desde 2017, uma parceria com o MPT, com a OIT, é o envolvimento de Paola Carosella, da Casa Poema, com Elisa Lucinda, Giovanna Pires, de promover tanto a qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade, como também promover a expressão, a autoestima de pessoas enfim, que sofrem discriminação no mundo do trabalho e que tem o direito também de obter um trabalho decente, né, que é um direito que todo ser humano tem. Mas, gente, cozinha misturado com poesia, o que, que isso tem a ver? Ou não é só você cozinhar. A cozinha é uma arte. E a poesia faz parte da arte. Então você saber falar, você saber dialogar, você ter uma... Uma adicção verbal boa dentro de uma cozinha te ajuda. A gente tendo a oportunidade, a gente tendo a possibilidade de mostrar o nosso trabalho, mostrar quem a gente é para além dos nossos marcadores sociais e que os nossos marcadores sociais podem contribuir de maneira muito positiva para a sociedade, sabe? a gente mostra quem, quem a gente é e para o que a gente veio.